Lavar os dentes com a água da torneira? As crianças devem lavar os dentes com água engarrafada. Os adultos poderão utilizar a água da torneira se não a engolirem.